Olá, começa agora o Trabalho em Revista, programa da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Veja nesta edição. Inaugurada a rádio TRT-FM 104.3, em sintonia com a Justiça, o Trabalho e a Cidadania. É um passo muito largo que o TRT deu para a transparência do poder, para o exercício pleno da cidadania. 13º salário, um direito do trabalhador que deve ser pago até 20 de dezembro. O pagamento do 13º não é uma faculdade, é uma obrigação do empregador. No estúdio, vamos falar com a coach infantil Cristiane Caldeira sobre a relação entre pais e filhos e como isso afeta na futura vida profissional das crianças. Tudo isso agora no Trabalho em Revista. A Justiça do Trabalho, em Mato Grosso, inaugurou a rádio TRT-FM 104.3. Trata-se da primeira emissora de um tribunal no país, com exceção da Rádio Justiça, do Supremo Tribunal Federal. Os detalhes da cerimônia de inauguração você vê na reportagem. É para celebrar. O dia 2 de dezembro de 2019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 O 13º salário, também conhecido como gratificação de Natal, é um direito do trabalhador que deve ser pago até o dia 20 de dezembro. Veja mais informações sobre isso a seguir. Quando se tem dinheiro na mão, as tentações são muitas. Já recebeu o seu 13º? Já? Já está com ele no bolso? ó? Corra para cá agora porque o melhor do Black Friday já está disponível para você. Gente que já está pensando justamente nas comprinhas de Natal, <risos> comprar o presentinho da família, do namorado. Só que em época de dinheiro curto, as pessoas estão segurando um pouco mais para não ter que descer o caminho do endividamento e ter que gastar todo o 13 terceiro com coisas que muitas vezes não precisam. O que eu receber, eu vou guardar, que eu quero meu plano é viajar. Eu quero ir viajar, vai eu e uma cunhada minha viajar. Guardar. Não dá para gastar. Mas não dá vontade de comprar? Vontade dá, mas tem que segurar. O 13º é um direito que todos que trabalharam pelo menos 15 dias com carteira assinada ao ano tem. A exceção é para quem for demitido por justa causa. Para o empregador que decidiu parcelar o pagamento... A primeira parcela foi paga agora, no último dia 30. Quem perdeu este prazo, a data limite é dia 20 de dezembro e este pagamento deve ser feito de forma integral. Vale ressaltar que aposentados e pensionistas têm datas próprias. Se ele tem 12 meses de trabalho, é uma remuneração completa. Se ele tiver menos de 12 meses, ele vai ser pago na fração proporcional aos meses trabalhados. E é interessante também é, falarmos que há convenções coletivas que podem colocar como cláusula que o 13º salário possa ser pago na data do aniversário do empregado. Muitas empresas colocam essa possibilidade né, em cláusulas de acordo ou convenção coletiva para que o empregado receba na data do aniversário. Isso muitas vezes... É, prestigia né, o empregado, ele, ele é benéfico para ele e desonera um pouco a empresa né, no fim do ano, porque as empresas são bem impactadas por conta do pagamento de mais uma remuneração para os seus empregados. No valor do 13º, além do salário, devem ser incluídos as horas extras, adicionais noturno, de insalubridade ou periculosidade, além de comissões adicionais e gorjetas. O empregador que não pagar no prazo pode ser multado. O trabalhador deve procurar os seus direitos, porque o pagamento do 13º não é uma faculdade, é uma obrigação do empregador, que se não paga, pode sim sofrer as consequências legais pelo não pagamento. O trabalhador ele deve procurar, é, primeiro, Tentar buscar junto ao departamento pessoal, como o um primeiro recurso, né? ali direto com o empregador, buscar cobrar o pagamento. Se assim não resolver, ele tem a justiça, ele deve procurar os seus direitos por meio do sindicato, de um advogado, ou uma denúncia no Ministério do Trabalho, né? mas é dado ao empregado, sim, o direito de cobrar, porque é uma obrigação legal do empregador. E para quem está com dinheiro na mão, fica a dica. Em poupa tem, tem que guardar, né? sempre guardar um pouquinho. Se você não guarda, às vezes vem problema de doença, né? então se você não guardar, você nunca tem. Então temos que guardar o nosso dinheirinho. Eu vou deixar o dinheiro no banco. Eu não vou gastar porque eu estou rigorosamente, meu débito está igual ao crédito, eu como contador não posso dar mau exemplo.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 Além de ser reintegrado ao cargo, o empregado também irá receber uma indenização por danos morais e materiais no valor de 20 mil. Reais. 23 varas de Mato Grosso alcançaram antecipadamente a meta do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para 2019, que prevê a redução do tempo médio dos processos judiciais. Além disso, as unidades de Sapezal e de Cuiabá cumpriram, também antes do prazo final, todas as metas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. As metas são importantes para que os tribunais busquem melhores resultados e tornem a justiça mais ágil para quem precisa dela. A Escola Judicial lançou a terceira edição da Revista Eletrônica do TRT de Mato Grosso. A publicação traz artigos científicos relacionados ao direito do trabalho e à atuação da justiça do trabalho. São 14 artigos produzidos por operadores do direito, pesquisadores e acadêmicos. Esta e outras edições da revista você confere no nosso site trt23.jus.br. Bicicletas, tablets, computadores são alguns dos prêmios dados às melhores apresentações no Terceiro Sarau Literário de Alto Araguaia. O evento, que reuniu estudantes da Rede Municipal de Ensino, contou com a parceria da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, que destinaram mais de R$ 23 mil reais para as premiações. 31 alunos foram reconhecidos em sete categorias, as escolas também foram premiadas. Os recursos são do Comitê de Ações Afirmativas, que destina valores de condenações trabalhistas para ajudar a comunidade. A entrevista desta edição do Trabalho em Revista é com a coach infantil Cristiane Caldeira. Ela fala da relação entre pais e filhos e como isso tem influência na vida profissional futura dos pequenos. É no próximo bloco.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 faz bem para todos nós. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Esta é uma fatiadora de frios. Durante anos, ela tem sido uma máquina exemplar, orgulho da casa. Mas o tempo passa, e mesmo que não aparente, ela tem um sério problema na lâmina. Hoje, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. A responsabilidade pela saúde e integridade física e psíquica dos trabalhadores é de todos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 A sustentável é separar o lixo corretamente. Quando separados, os materiais são encaminhados para reciclagem. Se misturados, vão parar nos aterros sanitários ou lixões. Isso, além de impactar o meio ambiente, ainda incentiva o trabalho degradante. Fica a dica! Faça o descarte correto de lixo no trabalho e em casa. Você é parte, mas também pode ser a solução do problema do lixo no planeta. Sua atitude faz a diferença. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho. De empregadores que assumem os riscos do negócio.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 Olá! Garantir uma boa qualidade de vida começa ainda quando somos crianças. Desde cedo, a gente tem que aprender a lidar com sentimentos, a se comportar e relacionar com as pessoas, por exemplo. Sobre isso, eu converso agora com a coach infantil Cristiane Caldeira. Cristiane, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Seja bem-vinda ao Trabalho em Revista. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Cristiane, vamos começar falando sobre a questão da educação dos filhos no sentido assim... Muitos pais ainda acham que dar aquele tapinha ou deixar de castigo resolve. A opção é a não violência ou isso realmente resolve de verdade? É importante a gente dizer que pode resolver sim o tapinha. No momento. A violência, ela resolve aquele, aquele momento de estresse, pode ser resolvido com a violência sim. A que custo emocional, de autoestima... É, e, e o que isso pode é, resultar no futuro é que a gente estuda para não fazer, para não ser violento, para não bater, para não ameaçar e para não castigar, sem focar somente no resultado imediato, porque se a criança está tentando ir numa tomada que não pode e a gente dá dois ou três tapas, provavelmente ela vai parar de ir, mas o que, que a gente está ensinando para ela? A gente está ensinando que apesar do amor, a gente pode ser violento? o amor e violência juntos, é, é isso que a gente quer quebrar, que a gente quer parar. Então a melhor opção é a conversa. A conversa, exatamente. Agora, usando o exemplo do bebê, é óbvio que um bebê de oito meses, por exemplo, nove meses que está engatinhando, não dá para a gente ter um diálogo grande explicando que ele vai ter problemas se ele ficar enfiando o dedo na tomada. Então é importante a gente entender as fases das crianças para a gente entender que naquele momento aquele bebê precisa ser tirado dali. Que não adianta ter muita conversa com ele porque ele não vai entender. Né? Então é importante que a gente conheça as fases das crianças, o que esperar de cada idade e aí sim inclua o diálogo nas idades que possa já dialogar. Agora, Cristiane, a conversa não significa também a falta de limite. Exatamente isso. É, a, essa é a maior das confusões quando se fala em disciplina positiva, em comunicação não violenta, que a maioria acredita que é ser permissivo, é autorizar a criança fazer o que ela quer, e não é isso, muito pelo contrário. A criança precisa da nossa orientação, precisa que a gente cuide, que a gente oriente e que a gente imponha assim, os limites. É saudável para a relação, qualquer relação precisa de limites, né? não só de pai e filho. Então, é, não é per ser permissivo, é ser firme e gentil ao mesmo tempo. E quais são os benefícios então que essa conversa, essa aproximação dos pais com os filhos, traz para essas crianças e futuramente também como adultos? Há o fortalecimento da autoestima. A criança se sente é, empoderada e consciente do que ela está fazendo. Isso de médio a longo prazo, volto a dizer. Né? Não são resultados imediatos. Traz segurança, traz autoestima e, num adulto, reverbera um adulto consciente das suas escolhas, é, confiante, sem depender da aprovação externa. Porque quando a gente é, se torna muito rígido com os nossos filhos, autoritários, normalmente eles precisam que a gente o tempo todo reforce que eles estão fazendo certo. Então, eles não acreditam no poder deles, eles esperam a nossa autoridade. E o, a disciplina positiva, a comunicação não violenta, ela vem nos ensinar que a gente pode empoderar as nossas crianças. Fazer com que elas acreditem no seu poder, no seu, no seu conhecimento. Agora, nas relações de trabalho, por exemplo, essa relação interpessoal, ela é muito importante, né? Não é verdade? A gente ouve por aí, né? Que há pessoas capacitadas, tecnicamente, muito bons, mas não tem facilidades para se relacionar com as pessoas. Então, é, eu acredito muito nessa educação pelo amor como uma construção de um mundo bem diferente. Agora, Cristiane, quem está nos assistindo pode achar assim, ah, isso é muito bonito na teoria. É, é verdade. Mas eu saio de casa cedo, volto muito tarde. Como que essa pessoa pode fazer, então? Qual que é a orientação para esse pai para essa mãe ficar mais com os filhos? É, o máximo que conseguir... Né, ficar com os seus filhos de forma integral. Porque o que, que ocorre também, às vezes, é que quando a gente chega em casa, tem inúmeras tarefas ainda do dia, a gente quer se dedicar às coisas da casa, a gente quer ficar no celular, a gente quer descansar. Sim, somos humanos, né? a gente precisa de descanso também. Mas o máximo que a gente conseguir é entrar no universo da criança, é sentar no chão, é brincar, é ouvir a criança, é ver a criança. Sem celular, sem televisão, é, integralmente com eles ali. O universo deles é fantástico, a gente aprende muito com as crianças, muito mesmo. E pai realmente tem que ser participativo. Pai não ajuda, pai divide tarefas. Eu acho que a gente tem que acabar com, essas, com essa frase de que o pai ajuda, o pai divide responsabilidades. É muito importante a gente entender isso. E dicas então, Cristiane? Gostaria que você reforçasse algumas dicas para os pais... É, que tem certa dificuldade também em manter esse relacionamento com o filho, uhum. essa questão da conversa, enfim, o que, que você diria para eles? É, eu diria, primeiro, pare de julgar e de é, menosprezar o sentimento da criança. Aquela frase de, ah, não chora, não foi nada, é um dos exemplos que a gente faz. Né? O, a, o choro é uma forma de comunicação da criança. A partir do momento que a gente fala para a criança não chorar porque não foi nada, na maioria das vezes a gente quer o melhor para os nossos filhos, porque a gente está querendo que ele né, é, pare de sofrer, mas isso quebra a comunicação com a criança. E para a gente abrir essa comunicação a gente precisa ter empatia, reconhecer o sentimento dela. É importante ressaltar então que essa questão da falta do relacionamento entre pais e filhos pode acarretar não só no futuro da criança, mas também no presente dos pais. Por exemplo, no trabalho, isso interfere. Interfere muito, né? É, é difícil a gente falar que vai separar né, a vida pessoal da profissional. Elas estão interligadas. Então, e, e, especialmente no universo feminino, eu acredito que há muita culpa ainda da mãe, né? A da mãe deixar a criança. E aí, se ela ainda não aproveita o pouquinho de tempo que ela tem de qualidade com essa criança, a culpa pode aumentar. E aí a insatisfação pessoal vai reverberar no ambiente de trabalho, sem dúvida nenhuma. A gente falou sobre a questão do limite, uhum. o não. Só que esse não, tem pesquisas que dizem que não se pode dizer não para a criança porque ela só assimila o não, enfim. Isso é neurolinguística, né? O não, ele, ele há um bloqueio de, de, de comunicação quando a gente fala não. Né? É, eu acredito que a gente pode usar o um não o problema é a banalização desse não, o uso excessivo desse não, ele vai perdendo totalmente a sua eficácia então o ideal é a gente focar no que a criança pode fazer e não no que ela não pode fazer então por exemplo não põe o dedo na tomada tira o dedo, coloque aqui venha brincar aqui não pule no sofá, brinque aqui no chão, desça do sofá a gente foca muito no que não pode fazer. A gente deve focar mais no que pode fazer. É focar na solução e não no problema. Isso aí é para a vida corporativa também. Não é? A gente não quer pessoas que, são, é, que solucionam problemas ao invés de criar problemas. E na infância a gente fica focando nos problemas. Aí não tem jeito, né? Aí vai criar um adulto focado nos problemas. A gente quer focar na solução. Tem mais alguma informação, Cris, que você acha que é importante a gente ressaltar quando se fala nessa questão também nesse relacionamento? entre pais e filhos, que é uma desconstrução. A maioria de nós, a maioria de nós, foi educada com é, surras, com castigos, com ameaças e para a gente fazer diferente, se isso fizer sentido para nós, é um trabalho intenso, interno, nosso, para conseguir educar os nossos filhos. É a questão cultural, quebra Muito de paradigmas. Muito cultural. As pessoas pressionam. Há ah, pitacos e interferências externas o tempo todo E a gente precisa se empoderar Eu acredito muito que pai e mãe precisam estudar A gente não estuda para faculdade, para trabalho, para tanta coisa E por que não estudar para ser pai e para ser mãe? A gente nasce com o aparelho reprodutor Mas pronto para educar um filho, a maioria de nós não nasce Então é muito importante estudar Cristiana, o primeiro passo então é querer fazer é querer querer mudança. fazer diferente, exatamente se você bate, se você ameaça se você castiga e acha que tá tudo bem ok, tá tudo bem agora se você faz e se sente culpada, se tem remorso se você gostaria de fazer diferente eu te falo, tem forma de fazer diferente é possível fazer diferente e se a pessoa tá desconfiada de que tá fazendo errado de repente tá fazendo errado mesmo? é, exatamente, né, porque na verdade se você bate e depois fica, ai, mas será que eu deveria ter batido? Será que existiu Outra forma de fazer que foi assim que eu comecei a me questionar, né? Mas deve ter algum jeito de fazer? Tem, tem formas de fazer diferente, né? Tem formas que a gente pode sim educar os nossos filhos. Eu educo os meus filhos dessa forma, então eu acredito que eu não ia querer nada de mal para eles, né? Eles são meus cobaias, então. Tudo que eu realmente acredito, eu aplico com eles. Eu acho que é possível sim ter filhos educados, gentis, em público, sem bater, sem ameaçar e sem castigar. Perfeito, Cristiane. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Foi uma honra. Eu que agradeço a oportunidade. Chegamos ao fim de mais um trabalho em revista. Lembrando, é claro, que você pode rever este programa quando quiser, acessando a página do TRT no YouTube. O endereço aparece aí na sua tela.